A gente já está aqui no Chile, já faz dois dias, a gente participou de um simpósio ontem E a gente está indo para o Vale dos Condores, eu não conheço, não tenho ideia como é Eles falam que é um lugar maravilhoso, vou querer mostrar para todo mundo E vou dar todas as informações possíveis Então acompanha aí, não deixa de, se você estiver gostando dos vídeos, não deixa de você dar like Assina o canal, dá like daqui no vídeo Acompanha a gente nas redes sociais, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter Vamos nessa! A gente está aqui no Vale dos Condores, que é um lugar que fica a 400 e poucos quilômetros da capital do, do Chile, que é Santiago. O lugar aqui tem um pouco mais de... 450 vias, aqui você acampa selvagem, aqui não tem como você vir de um ônibus, aqui é um lugar que exige bastante do escalador, aqui tem vias esportivas, tanto em escalada imóvel, como em escalada esportiva tradicional, com chapeleta, com costura, etc e tal, o lugar aqui ele é fantástico, você pode ver aqui que o visual do lugar aqui é único, tem bastante via para a pessoa fazer volume, para a pessoa ficar malhando uma determinada via, para a subir o grau, para a pessoa consolidar um grau para quem quiser é, aprender a viajar para um lugar inóspito aqui também é bastante perfeito tem alguns treques bastante interessantes tem cachoeira com uma água cor turquesa que parece saído de alguma pintura tem aqueles, aquelas pedras lá no fundo que parecem uns castelos tem água potável para você poder ficar tomando banho para que você possa cozinhar é, livremente à noite Aqui é um lugar que você vai ser exigido ao máximo dentro da, das, dos conhecimentos de camping, dos conhecimentos de escalada, dos conhecimentos de viagem. O que eu recomendo para todo mundo também é vir aqui com um conhecimento básico em espanhol. Aqui tem muita via para você se divertir, os trekkings para você fazer a via, devoram mais ou menos 45 minutos 30 minutos, bate sol até determ... bate sombra até determinado horário do dia tem determinado horário do dia que tem sol determinado horário do dia que tem sombra recomendo imensamente, o lugar aqui é maravilhoso maravilhoso, você deve estar vendo as imagens do drone que deve estar passando aí no fundo enquanto eu falo, que é um lugar assim único, mágico, ele é imperdível se você está procurando um lugar de escalada de trekking de acampamento que seja único e que não seja mainstream que não seja lotado que tenha pouca gente e muita opção mas muita opção mesmo de vias, esse lugar é aqui no Valle de los Condores aqui no meio do Chile a 400 quilômetros da capital Santiago <música>